É, são 127 contas de anúncio e esses dias eu fui olhar algumas delas e tava praticamente quase todas as contas de anúncio tudo bloqueada, galera. Então, assim, são coisas básicas que a gente vai fazendo ao longo da jornada. Fala, galera! Beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo... E hoje eu vou passar algumas dicas aí, vou te dar três hackzinhos para vocês estarem evitando bloqueio no Facebook Ads em 2021, tá galera? Muita gente tá vindo me procurar porque tá tendo muito bloqueio por coisas bestas, tá galera? No vídeo, no vídeo da, da série Começando do Zero ali no Facebook, uma das dicas que eu vou passar é referente àquilo que eu já comentei lá, tá galera? Caso vocês não viu vou deixar o card aqui em cima passando para vocês darem uma olhada também lá no vídeo do zero aí, começando no Facebook Ads. Então, vou passar três hacks para vocês estarem evitando bloqueio em 2021, porque está tá sendo muito recorrente pelo Facebook, tá? Essas é, atividades que nós estamos fazendo tá dando muito bloqueio e são coisas bem, bem básicas que a gente. É, pode evitar ali ao longo da jornada, tá galera? Então vou passar três hacks para vocês e de, de cara eu já vou dar mais um bônus, tá galera? Então o primeiro deles é a forma de pagamento, tá galera? Que nem eu expliquei para vocês no, no, no vídeo passado, onde eu criei diversas contas de anúncio e praticamente quase todas as contas estão tá com bloqueio de falta de pagamento. Falta de pagamento não, meio de pagamento, tá galera? Então uma dica que eu passo para vocês aí, não deixe sua conta de anúncio, sua BM sem forma de pagamento. Se você vai utilizar algumas contas de anúncio ali, todas as que você for criar, ativa ali a conta, coloca crédito no cartão. Porque assim, não adianta você colocar uma forma de pagamento, que nem a maioria de nós. Afiliados é, utiliza é, cartões de crédito pré-pago, né? aquele que a gente coloca o dinheiro para utilizar o cartão de crédito. Muitas vezes a gente só coloca o cartão de crédito e não, não tem valor algum ali, não tem crédito algum E o Facebook, às vezes, ele dá de cobrar ali 5 centavos, 10 centavos Só para ver se o cartão tem limite ou tem crédito Se não tiver, ele tentar fazer a cobrança e não tiver crédito Ele acaba bloqueando sua BM, sua conta de anúncio, tá galera? E isso tá acontecendo comigo, que nem eu expliquei, eu acho que eu tenho, se eu não me engano é, São 127 contas de anúncio e esses dias eu fui olhar algumas delas e tava praticamente quase todas as contas de anúncios tudo bloqueada, galera. Então assim, são coisas básicas que a gente vai fazendo ao longo da jornada e a gente vai aprendendo. E, eu, e nesse 2021 tá sendo bem complicado porque o Facebook ele tá barrando tudo. Até você duplicar uma dica bonus aí pra vocês. Se vocês duplicarem muitas vezes, que nem eu tô testando alguns criativos, eu testei acho que 33 criativos. E eu tomei bloqueio por atividade incomum. Pois é, ele, ele percebeu que ali era uma atividade realmente incomum, mas eu solicitei a análise e já foi desbloqueado. Então estou subindo de 10 em 10 ali, só para fazer os testes de criativo, tá, galera? Então, não duplique muita coisa, muitos conjuntos de anúncios que pode ser que bloqueie, tá? Mas então, voltando. Se você não colocar realmente um, um crédito ali no seu cartão de crédito e deixar ele ativado lá na sua conta de anúncio ou BM, ele pode bloquear por isso, tá, galera? Então, essa é a dica para vocês aí. Se colocarem o, a forma de pagamento, tenha pelo menos um saldo ali para caso o Facebook venha cobrar, você ter... Aquele valor, senão você vai tomar bloqueio, tá galera? Então, segundo hackzinho pra vocês, galera, é... Só crie conta de anúncio se você for utilizar, tá galera? Que nem eu expliquei pra vocês, no método no método que a gente tava utilizando ali, eu fui muito eufórico e criei diversas contas, diversas BMs, diversas contas de anúncio. E a maioria delas estão me causando dor de cabeça por causa disso, tá galera? Porque ela está sem forma de pagamento, que nem eu só coloquei a forma de pagamento na BM E a conta de anúncio não tinha, eu não tinha vinculado ainda aquela conta de anúncio naquela BM A, a forma de pagamento daquela BM naquela conta de anúncio Então ela ficou sem forma de pagamento E isso está me gerando muita dor de cabeça porque eu tenho diversas contas de anúncio Eu vou ter que entrar uma por uma, colocar saldo em todas que a gente não pode colocar o mesmo cartão em várias contas de anúncio porque dá atividade em comum também, então eu vou ter que criar diversas, diversos cartões virtuais para cada BM, cada conta de anúncio. Então isso vai me gerar muita dor de cabeça, mas eu não vou fazer isso porque eu não estou utilizando elas, então não adianta eu colocar agora, desbloquear ela, ela ficar um tempo parada e acabar bloqueando, tá galera? Então assim, só crie conta de anúncio que você for utilizar, for utilizar ali, que nem expliquei para vocês. Ah, eu vou subir uma para kit e uma para remarket. Então crie duas contas de anúncio. Vai lá e faça a liberação de duas contas de anúncio. Não crie mais, tá, galera? Porque vocês podem estar tomando bloqueio por coisas simples que a gente pode evitar ali, tá? Essa foi a, o segundo hackzinho que eu passei para vocês. Eu vou dar um bônus agora para vocês, tá? O bônus é atividade em comum, tá, galera? Qualquer coisa que a gente tá fazendo no Facebook tá dando atividade em comum, que nem né, eu expliquei um pouquinho mais cedo. Duplicação excessiva tá dando bloqueio, tá galera? Criação de forma indevida a BM, a conta de anúncio, que né, normalmente a gente tenha ali a, a euforia de tá anunciando, então a gente cria a BM, cria a conta de anúncio e já quer anunciar no primeiro dia. Então não galera, tenha calma ali. Espere um pouquinho, vai lá, cria a ABM, espera um, dois dias, depois cria a conta de anúncio, espera um, dois dias também. Depois você vai lá e sobe a campanha de curtida, que é o mais básico, antes de você subir já para conversão direto, tá galera? É uma dica crucial para vocês aí. Tenha pelo menos paciência para você estar tá criando as coisas no Facebook, que nem eu levei 15 dias para criar uma página, aí depois eu criei a ABM, levei mais dois dias... Depois, é, para criar conta de anúncio, eu levei mais dois dias. Para criar o primeiro, a primeira campanha de curtida, eu levei mais um dia. Então, assim, eu fui fazendo processos isso tá me ajudando demais. Se você seguir um processo ali com calma, você vai evitar o maior número de bloqueio possível que você pode ter, tá galera? Então, assim, você pode evitar o maior tipo de bloqueio possível fazendo só esse espaço de você estar tá evitando ali. É criar a página no mesmo dia, BM, conta de anúncio, pixel que nem eu expliquei para vocês num vídeo aí que eu comecei a criar BM. Eu falei que ia criar BM. Depois de três, quatro dias, eu criei o pixel e vi se realmente ele tava compartilhando. Se ele compartilhou lá, que nem eu expliquei como ele compartilhou, eu vou deixar. esse esse perfil para mim, para mim tá fazendo um backup, eu não vou estar tá utilizando ele, então não tenha necessidade de eu criar uma conta de anúncio ali para estar tá tomando é bloqueio por inatividade na conta de anúncio, tá galera? Então assim, evite ao máximo ser eufórico, ser afobado, tá galera? Como dizia a minha avó, é para de ser é, afobado, menino. Então assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter um processo ali Pra gente estar tá construindo um passo a passo, para a gente estar tá evoluindo no Facebook, né? O Facebook, ele atualizou agora para o iOS 14, onde tem algumas restrições e isso ajudou, ao meu ponto de vista, ajudou para gente, ao quê? Ao afiliado ser um pouquinho mais profissional, como a gente vai ter que ter estrutura própria, né? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais profissional. E isso, é, você tendo calma, fazendo os processos direitinho, galera, você vai... Chegar muito longe, tá? Então, essa é a dica bônus aí. Seja um pouquinho mais calmo. Para de atropelar os processos, porque vai dar muita atividade em comum. Duplicação, criar muitas coisas ao mesmo tempo. Cria lá, espera um pouquinho, um, dois dias, vai fazer alguma coisa. Cria postagem no... Na sua página, vai alimentando ela de forma orgânica, apesar que forma orgânica hoje no Facebook não dá muito certo, né? Mas vai lá, cria alguns posts só pra você mostrar pro Facebook que você é relevante, você não tá ali só pra vender, tá? Beleza, galera? Nosso terceiro hackzinho, hein, galera? Agora a gente vai pro finalzinho aí, nosso terceiro hackzinho é a coisa que praticamente todo mundo fala, tá, galera? Então... Se está todo mundo falando. Se uma pessoa fala, desconfia. Se duas pessoas falam, fica meio assim. Mas se três ou mais pessoas falarem, então isso já é. É, recorrente, então a gente tem que tomar muito cuidado. É o que? Ler as políticas de anúncio do Facebook. a central de ajuda, galera. Às vezes eu não tenho nada pra fazer aqui quando eu sento no PC ou tá carregando alguma coisa, eu dou uma lidinha ali bem básica, porque a central de ajuda do Facebook tá mudando drasticamente todos os dias, porque cada vez tá vindo novas ferramentas e, e tá tirando outras ferramentas antigas. Então a gente tem que sempre estar tá atualizando ali, galera. Isso evita você tomar muito, mas muito bloqueio mesmo, porque um dos maiores bloqueios que a gente tem é que nem de zoom, é, mostrar a parte específica ali. Isso é erro de bloqueio de política, violação de política, né? Então a gente é, mostrar muita parte é, única do, do corpo, da zoom, antes e depois. O Facebook não gosta disso. Na própria central de ajuda diz isso. Então a gente consegue ali ler na central de ajuda é, aos poucos. Não precisa você sentar e ler todos os dias, que é muito chato mesmo. Eu não gosto de ler aquilo ali, mas você lê ali. Um textinho ou outro por dia Isso ajuda demais, galera Ajuda demais você evitar os bloqueios agora em 2021 Porque em números Porque o Facebook em 2021 Ele tá muito restrito que nem no finalzinho de 2020, galera, era só criar uma conta de anúncio e ele já bloqueava pedindo a identidade ali por causa da política, né? Então, ele acabou tá sendo muito restrito agora em 2021. Qualquer coisinha que vocês estão fazendo também tá dando muito bloqueio, tá, galera? Então, foi esses, foi esses três hacks aí e essa é dica bônus que eu passei pra vocês no vídeo de hoje, tá, galera? Se esse conteúdo fez algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?